Vejo várias pessoas é, fazendo juízo de valor e com preconceito barato falando sobre a profissão, julgando um corretor de imóveis. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você encontra um bom corretor de imóveis, como você consegue ter uma boa prestação de serviço sem fazer julgamento, sem fazer nenhum juízo de valor, apenas para que você possa ter uma prestação de serviço adequada e dentro daquilo que você realmente merece. pessoal tudo bem meu nome é Márcio Guimarães e se você não me conhece eu sou sim corretor de imóveis eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é te ajudar a investir melhor o dinheiro para compra de um imóvel e para você também conseguir seu financiamento no vídeo de hoje você já viu que é um assunto polêmico para caramba eu sei que vai ter um monte de comentário aqui falando um monte de coisa talvez você esteja me assistindo você é corretor de imóvel e já deixa te dar um recado aqui nesse vídeo por ser corretor de imóveis eu lido com muitos corretores eu já trabalhei em algumas incorporadoras com cargos de gerente coordenador comercial superintendente e eu posso falar pela aqui pela minha experiência minha opinião longe de mim ser o um ótimo corretor de imóveis não estou fazendo juízo de valor aqui até acho que realmente eu estou aprendendo todos os dias e aprendo todos os dias e vou melhorando no decorrer do tempo então se você está aqui achando que eu vou falar mal da vida do corretor se eu vou falar mal sobre a profissão você vai perder seu tempo pode ser sair porque não é nada disso o que eu vou mostrar aqui é justamente como as pessoas podem identificar um bom prestador de serviço como elas podem conseguir ter uma prestação de serviço adequada e à altura daquilo que ela está precisando mas antes de entrar nesse assunto eu vou pedir que se você já gostou deste dessa dessa dessa introdução do vídeo que eu vou estar falando aqui clique aqui embaixo uma seta lá o gostei do vídeo para que o YouTube possa me ajudar a crescer aqui na comunidade e esse vídeo possa ser compartilhado com muitas pessoas e também não deixa de se inscrever aqui no canal não clique aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para você receber notificações sempre que eu postar vídeos novos para que você possa encontrar aí a melhor forma de realizar o teu sonho que é na compra do imóvel aí ah, deixa eu falar rapidinho tem um link aqui embaixo também que eu tô deixando para você que é um formulário meu aonde você pode encaminhar a sua dúvida específica para não ficar aqui é aberta para todos, pode fazer a sua dúvida lá. Antes eu vou te pedir para você responder ali um questionáriozinho para poder conhecer as pessoas que me assistem, mas vai estar tá aqui embaixo um link ali, se eu não me engano lá é bit.ly barra guima responde, tá? Clica lá, acessa, acessa você vai estar tá me ajudando e muito. Mas vamos lá falar então como você pode encontrar um bom corretor de imóveis. Bom, existem alguns mitos e esses mitos muitas vezes atrapalham a imagem do corretor de imóveis e talvez alguns deles possa ser a imagem e a visão que você tem do corretor de imóveis e por isso te atrapalha aí no seu dia a dia muitas pessoas que são de outras profissões por não ter darem dado certo estão corretores de imóveis os que são nós eu tinha um diretor que falava que existe os forasteiros né as pessoas que elas passam por algum lugar que entra e o mito do é uma é uma é uma profissão de passagem, que a pessoas só se preocupa com, com dinheiro, com a comissão, que trabalha a hora que quer, que qualquer um pode ser. Todos esses mitos são provocados por essas pessoas que o corretor de imóveis ganha muito dinheiro, né? Sim e não, depende de como ele trabalha. Mas, Mas para falar um pouquinho sobre como você encontrar um corretor de imóveis bom, Aquele corretor de imóveis que eu sei que muitas pessoas estão precisando e falam, ó, oh, vou querer assistir esse vídeo aqui porque eu quero saber como isso pode acontecer. Ser um bom corretor é você, é uma pessoa que ela não só te apresenta o imóvel, mas como ela te dá uma consultoria, como ela te dá uma assessoria imobiliária. Ela, ela não tá preocupada no imóvel que você vai ver e nem no que você vai comprar. Ela tá preocupada em ouvir você, para poder entender você, para vo poder te acessar atender melhor. Só que muitas vezes nós como clientes, né, você que está assistindo, você tem um preconceito com a profissão e já julga aquele profissional que ele só quer ganhar o teu dinheiro e você nem conhece a pessoa. Então, para você, o primeiro passo para você encontrar um bom corretor é você saber se alguém já trabalhou com aquela pessoa ou pedir uma indicação de alguém que já comprou imóvel. Se alguém já comprou imóvel com aquele corretor, você já sabe que ele está indo por uma indicação. Ou então, por exemplo, você procurar profissionais que tenham conteúdos, profissionais que tenham um material, uma, uma assessoria para te prestar, se você não conhece ninguém para poder te indicar. Essa é a primeira dica é você buscar uma indicação e não ir buscando achar corretor a revelia. Um outro ponto muito importante para você saber se você tem um bom corretor com você e está te atendendo é quando ele, ele é especialista em determinado assunto. Que exemplo eu posso te dar? Você está comprando um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Você senta com um corretor, você procura saber sobre aquele imóvel, ele te apresenta, ele te mostra, ele tira todas as suas dúvidas, ele senta na mesa com você e te diz, você não consegue comprar por esse motivo ou você consegue comprar dessa forma. Você vai conseguir financiar assim porque a sua renda é exatamente essa, a sua esposa não consegue entrar por esse motivo. Você não consegue, você entende? Ele, ele é especialista, ele sabe o que está te passando. Você sabe que ele vai conseguir te ajudar, além dele ter sido indicado, de você ter verificado que ele faz uma assessoria e uma consultoria importante para você, pré- antes de você ver o imóvel. O ruim corretor é aquele que está preocupado em te levar no imóvel, apresentar o imóvel, saber se você realmente tem como comprar, pegar a documentação e falar: assina hoje. Isso foi foi uma época lá atrás a época da pré, da venda a época do corretor 1.0 era assim que funcionava e vai ter um monte de gente me criticando aqui que eu sei é óbvio que vendas nós precisamos trabalhar e vender e pegar o dinheiro e pegar o cliente vamos lá mas cara, são pessoas você que está aí da outra tela é uma pessoa eu não gostaria de ser tratado como número como mais um número e como dinheiro eu gostaria de ser tratado como pessoa então se você está sendo tratada como pessoa tem as informações precisa quando o corretor não tem informação ele busca essa informação para alguém te dar e ele e traz ele pode não conseguir no momento mas ele traz depois essa pessoa ela está preocupada com você e aí entra o terceiro ponto além dele ser uma pessoa indicada além dele ser um assessor ele ser uma pessoa que te dá consultoria está preocupado com você ele é uma pessoa que busca resolver os seus problemas ele busca muitas vezes o bom corretor de imóveis ele não é a pessoa que atende você da forma como você quer. Ele tem que colocar algumas coisas pra você que realmente vai contra o teu interesse. Por exemplo, você quer comprar uma casa de 500 mil reais. Mas você vai, ó. Mas você vai. Não posso fazer aqui você vai se apertar, você vai ter uma, uma, uma, uma, o teu financeiro, o teu, o teu, a tua renda mensal, ele vai ficar muito apertada, você lá na frente pode ter algum tropeço e aquilo te preocupar, então ele vai dizer pra você, ó, compre uma casa de 350 mil, ou então não compre esta casa agora, espera um pouco mais, vamos ver, ah Guimarães, mas aí vamos vender a casa, bulufas, vai ter outra oportunidade, eu tô atendendo um cliente que ele falou, pô, essa é a casa do meu sonho, eu queria essa, eu tô negociando o um apartamento dele, para ele poder comprar um outro apartamento ele adorou o outro apartamento só que eu falei calma todas as todos os clientes deveriam ser tratado assim como se fosse uma pessoa da família ele vai estar tá ali do teu lado e você sabe quando você está com um bom corretor quando ele disse para você freia calma esse aqui você não vai conseguir comprar vamos vender o teu imóvel vamos esperar juntar um pouco de dinheiro para você dar uma entrada maior para o financiamento não ficar te deixando aqui desesperado porque aquela casa Vai aparecer, se vender, vai aparecer outras oportunidades iguais. É muitas vezes ir contra as, o desejo, sim, muitas vezes do cliente. Agora, se o corretor só está pensando em venda, vamos lá comprar, vamos lá, porque é comissão no meu bolso, eu estou tranquilo. Outro detalhe importante é quando o corretor, ele, ele procura, é, além de resolver o problema, além de entender o problema, ele tem ele consegue te apresentar algumas facilidades por parcerias comerciais que ele tem então muitas vezes por exemplo eu tenho uma, um cliente aonde ele precisa ele está muito apertado na questão de, de renda ou às vezes ele tem uma renda que ele não consegue às vezes pelo banco ali certinho passar e aí entra uma, uma facilidade que um bom corretor tem que ter que é o relacionamento comercial com outras áreas específicas envolvem a área de corretagem para ajudar o cliente eu sempre digo que o trabalho do corretor de imóveis ele não termina no momento que a comissão entra na conta muitas pessoas eu leio eu fico envergonhado quando eu vejo clientes fazendo depoimentos dizendo que ligou para o corretor e o corretor às vezes tem medo às vezes até de entrar em contato com o cliente porque o imóvel que ele vendeu tem problema e ele sabe disso então ele tem medo ele não fala com o cliente ele faz uma venda apenas ele esquece que aquele cliente que você que está me assistindo que é cliente que você pode comprar você pode vender você pode indicar ele para outras pessoas que você pode cara tem n possibilidades então aqui como eu falei eu estou falando para os dois lados um bom corretor ele tem que se preocupar com o imóvel que ele está vendendo a documentação que ele está vendendo com o cliente que ele tem para poder oferecer porque esse relacionamento não acaba quando você recebe a comissão e antes de falar como realmente a minha última a minha última é dica né de como você conseguir e como você identificar um bom corretor de imóveis, eu quero pedir para você me ajudar a chegar nos 30 mil inscritos, clicando aqui embaixo em se inscrever no canal e acionando o sininho porque eu faço vários vídeos dessa forma que, se você gostou, não esquece de clicar em curtir. Mas clica aqui em se inscrever, ajuda o Guima aqui a poder chegar nesses 30 mil inscritos agora até o final do ano. E não esquece de clicar no link aqui embaixo que tem a sua pergunta para você me fazer quero te responder e você vai responder lá no meu grupo do telegram tem todas as informações no link vai lá clica lá que eu quero eu quero poder te ajudar também diretamente bom e minha última dica e a minha última forma de apresentar um bom corretor tem um relacionamento ou seja tem um relacionamento com o teu com o teu corretor mas calma aí não é esse relacionamento que você tá pensando não o relacionamento é Poxa, saiba quem é essa pessoa, ele precisa também saber quais são os seus interesses, para que você possa, ele possa procurar algo para você, e sempre que você for buscar alguma coisa, se ele for uma pessoa de confiança, você sabe que você vai poder confiar nele. Como se fosse um irmão. O corretor de imóveis é um trabalho como se fosse de um médico, vamos dizer assim, quando ele é um bom corretor. Você confia, você pode até buscar uma segunda opinião, mas você confia no teu médico, você sabe que você pode comprar o remédio que ele está te passando que ele não vai te fazer mal certo então se você tem um corretor de confiança uma pessoa que você pode colocar do lado você pode comer com ele você pode jantar com essa pessoa você pode chamar essa pessoa para frequentar sua casa jogar tênis futebol não sei se você tem esse relacionamento com certeza você vai conseguir comprar melhor você vai conseguir ter informações melhores você vai conseguir ter a certeza de fazer um bom negócio tamo junto você que é cliente espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei não esqueça de se clicar aqui em se inscrever e acionar o sininho a gente poder crescer aí na comunidade muito obrigado por você ter assistido até aqui um abraço aqui do gordinho do Guimarães e vejo você no próximo vídeo que tem coisas boas ainda pra mim, tem muito conteúdo legal. Até mais, tchau, tchau.